Boa noite, pessoal. Mais uma noite, né, do nosso evento. É a série de webinars do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Hoje nós estamos, né, com a presença é, de três professores excelentes. Né? É um tema muito, um tema muito é, atual, né. A infinita exigência do poder computacional finito. Coloquei aí para vocês, né, darem uma olhada aí no nosso site. É, é, gostaria também de dar alguns esclarecimentos sobre a questão da, do acompanhamento da presença de vocês né, no nosso evento. É, nós não é, estamos muito preocupados com a presença, mas com o conteúdo. Né? É, estamos fazendo alguns testes com o nosso site. É, aparentemente, o nosso site não registra a frequência de vocês em cada atividade, então, na webinar de hoje, a gente vai fazer diferente. Eu gostaria de pedir né, para todos os participantes que deixassem um comentário, né, é, com a palavra presente ou com o seu nome, como desejar, aí nos, na, nos comentários do vídeo, que a nossa equipe, né, os, os nossos discentes que estão na equipe da, da comissão organizadora, eles estarão é, registrando a frequência de vocês, tá? E sem é, mais demoras, né, vou passar aqui a, a palavra né, para o é, nosso querido professor Carlos, que ele vai é, iniciar a apresentação e também apresentar os colegas né, que estão participando com ele. Professor Carlos, o senhor tem a palavra. Você tem diversas nuances, mas vamos focar no, no processamento. Aí, para participar, depois que o Carlos fez esse convite para essa para esse bate-papo aqui, né? É, eu fui pesquisar, eu, joguei, eu fiz assim, uma, uma, uma, uma pesquisa bem bobinha, na internet mesmo, no, no Google, né? Qual o melhor computador para aprender ciência de dados? Certo? E aí, é, depois de pesquisar algumas, alguns sites, e assim, é, tinha pesquisadores indicando. Encontrei até a melhor configuração de uma rede neural, que o artigo já deixei guardado para ler, né? achei interessante. É... Mas assim, quando você fala de aprender ciência de dados, você vai lidar com dados, né? você vai ter que ter alguma coisa. Já, já pense em memória e processamento. Você tem que jogar é, na memória RAM, certo? Você vai para a memória de uso, de trabalho, você vai jogar um volume de dados razoável, mas o seu processador vai processar muita coisa, dependendo do algoritmo que você usa, o processamento é maior ou menor, é, e isso pode influenciar o resultado, né, sendo maior ou menor. Mas eu encontrei é, uma configuração aqui um pouco antiga já, mas eu acho que ainda é condizente, Core, um computador processador Core i7, um né? É, o Core i7 ele tem quatro núcleos físicos e quatro virtuais, certo? Eu, eu acho que o Core... Aí o Carlos pode me corrigir aí, se eu estiver falando besteira, mas eu, eu acho que o i7 ele não chegou a ter oito núcleos físicos. Eu acho que é uma outra linha da Intel que vai trabalhar com isso. É, tá certo, né? A 16 GB de RAM... Um tera de HD, SSD ou HD mesmo. É, isso aqui nem é tão importante quando a gente está falando de processamento, é só é, agiliza o processo de carregar os dados. E, preferencialmente, uma GPU para trabalhar em paralelo, né, com paralelismo. Isso aqui é indicado para trabalhar com um algoritmo não é um algoritmo, é um toolbox, né, uma caixa de ferramentas chamada TensorFlow ou TensorFlow, é, que é uma ferramenta desenvolvida pela Google que agrega uma série de, de algoritmos de inteligência artificial e as tão famosas é, e tão faladas bam bam, bam é, redes neurais, aprendizagem profunda ou deep learning. Que a aprendizagem profunda ou deep learning depende né do termo em inglês ou português é, é uma uma variação das redes neurais mais atualizada. É, só para título de, de, de conhecimento, um neurônio de, de rede neural, ele foi criado antes de existir, ou foi cunhado, né, foi desenvolvido, projetado, antes de existir a, o termo inteligência artificial. Então, assim, as redes neurais precedem a inteligência artificial. Então, por isso que ela vai e volta... E, e, e ninguém deixa de falar. Muitos algoritmos eh, já se esqueceram, eh, fizeram parte da história da inteligência artificial e tal, mas a, as redes neurais, ora elas são vilãs, ora elas são as, as heroínas, elas vão e voltam, e hoje a gente está vivendo o um momento da Deep Learning, que é uma, um tipo de rede neural que está todo mundo usando. Eu participei semana passada de um evento eh, internacional, que era online, é, e assim, é de processamento de imagem, e, e qualquer artigo apresentado falava alguma coisa de deep learning. Nem era tanto rede neural, já falava deep learning mesmo. É, quando eu comecei o meu mestrado, em 2009, é, eu lembro que eu conheci um professor que trabalhava com otimização combinatória, e em 2010, se não me engano, eu fui fazer uma disciplina com ele. Aí ele falou assim, ah, você é de, da área de, de processamento de imagens, né? E tá hoje, é, 2010, é o último ano para você usar Deep Learning. Depois vai ficar, vai cair no, como que ele falou? Vai deixar de ser inovação. Já vão inventar outra coisa. Ainda bem que ele errou, né? Ainda tem muita coisa sendo feita com Deep Learning. Mas é, não deixou de, de se trabalhar com Deep Learning. Mas é um Deep Learning, ela já evoluiu da, do que era em 2010. Certo? Bom, então, é, como eu falei dessa configuração de computador, eu, é, um i7 com 16 GB de RAM. É, eu utilizei na minha tese, terminei ela, eu defendi em 2016, então estava. É, 2015, mais ou menos, estava no auge de rodar os meus testes, certo? É, naquela época eu usei, não era um Intel, era um AMD. É, um AMD, não lembro agora o, o, o nome, mas ele tinha oito núcleos físicos, certo? Então, ele tinha um poder de processamento um pouco melhor do que esses sete. E 32 GB de RAM. É... E eu tive, é, usei SVM, que é um, é um tipo de algoritmo tão custoso quanto uma rede neural, é, eles são chamados de caixa preta, né, porque tem umas coisas que acontecem escondidas que você não descobre quando dá erro, é difícil de identificar onde foi que aconteceu o erro. Então eu usei SVM com algoritmos genéticos. Algoritmo genético você é, vai criando diversas gerações e rodando várias vezes, vários experimentos, né? vários testes, vários cálculos matemáticos é, para conseguir com o objetivo de em algum momento você não precisar testar todas as possibilidades e ele ir te indicando os melhores caminhos para você chegar num resultado que seja perto do ótimo. É, sem precisar rodar tudo. Tem, algo, é, tem problemas que são tão complexos que a gente não teria uma vida não seria suficiente para chegar a um resultado. É, eu utilizei, então, um, esse computador com oito núcleos físicos e é, era um processador com oito núcleos e 32 GB de RAM. Teve teste que foi mais rápido, mas, assim, eu tinha, um, um data, eu tinha dois, 282 imagens é, pra, que me geravam... É, 150 datasets de 9 mil valores cada. Um dataset é um conjunto de dados. No meu caso lá era um arquivo CSV, certo? Mas com 9 mil valores. Isso distribuídos em linhas e colunas. Eu chegava até a 384 colunas e em torno de 60 linhas para cada arquivo. É, a quantidade de colunas variava de acordo com o conjunto de características que eu tinha extraído. Eu tive testes que rodou em um dia, mas eu tive teste que rodou em, é, em mais de uma semana, demorou mais de uma semana para rodar nessa máquina, é, que é o equivalente à máquina indicada para aprender ciência de dados. Certo? Então, assim, é, o que eu quis mostrar com isso, com esse exemplo, é o aprender ciência de dados, você vai aprender com, com bases muito pequenas. Vai começar a trabalhar com coisas muito pequenas. É, a minha máquina até que rodou rápido para conseguir terminar, te, tem teste que consegui terminar em uma semana. Mas eu tinha 150 datasets, certo? Se um dataset deles demorou uma semana, teve uns que demoraram menos, certo? Teve uns que demoraram um pouquinho mais de uma semana. É, para 150, eu fiquei muito tempo processando. É, tudo isso para ter os resultados da minha tese, certo? É, então, assim, aprender ciências de dados, eu tenho uma configuração de computador que, de repente, um, um, um 48b vai conseguir, né, Carlos? Também depende muito do volume de dados que você está trabalhando. Agora, quando eu começo a trabalhar com volumes de dados muito grandes, aí, hoje, nós temos... É, a oportunidade de poder contratar serviço em nuvem de de, alto, de processamento de alto desempenho, é, que é muito mais barato do que eu comprar um data center e montar na minha casa ou na minha instituição de ensino um data center. Mas ainda assim, tem problemas que a gente não consegue resolver por falta de processamento, certo? É, eu vou citar algumas coisinhas aqui que, assim, pode ser do dia a dia, pode ser brincadeira, mas que podem, é, podem é, é, complicar na hora do processamento. Não tem como falar de processamento de dados sem falar de jogos, certo? Ainda mais quando a gente vai falar assim, ah, tá, tá poder de processamento, paralelismo, já vai cair em GPU, certo? Então, a, lá por volta de 2010, 2011, foi quando saiu o Crisis, crisis é, ele acabou virando uma, uma referência para medir se a, placa, se a GPU era boa ou não. Ah, uma GPU tal, não sei o quê, Roda Crisis? Era a pergunta, né? Aí eu faço um desafio agora para os nossos ouvintes, aí, o pessoal que está no YouTube, que curte jogos, qual seria o jogo hoje? Pode colocar nos comentários. É, qual seria o jogo hoje que, que vai... É, utilizar todo o poder de processamento da sua placa de vídeo, do seu computador Pensando em jogo de, de, de computador E aí a gente tem um equipamento, que o computador é um equipamento de propósito geral Quando você vai para console, um Playstation, um, um, é, um... Putz, me fugiu agora aqui da Microsoft, o Nintendo é, Xbox Xbox, isso é, quando você vai para esses consoles eles são muito mais otimizados feitos exatamente para jogos o computador é feito para um monte de coisa certo? então você vai ter um poder de processamento mais otimizado lá vai pensando em computador, jogo de computador certo? se alguém tiver quiser opinar aí, depois a gente pode é, continuar nas, nas, no bate-papo lá na, nas conversas no final é, tá aí seguindo então é, só pra, já indo para o final aqui da minha fala eu agora com, esse, com a pandemia então nós começamos lá na UFR começamos essa semana as aulas online e aí eu fui me aventurar, criei o um canal no Youtube fui me aventurar a fazer eu falei assim, mas não vou pegar isso, né, fazer um vídeo e soltar cru vou editar o vídeo né? então eu fui me aventurar a fazer edição de vídeo ainda sou péssimo vou melhorar mas eu descobri que a minha máquina, ela não aguenta tanto, não. É, eu não vou conseguir fazer muita coisa, principalmente é, em questão de armazenamento, porque quando você descompacta hoje ou usa uma compactação própria para fazer edição de vídeo, você vai aumentar muito mais o arquivo e o seu processador ele vai ser muito mais exigido, porque ele tem que descompactar, olha só. A compactação faz o quê? Tira o que não é necessário naquele vídeo, áudio e vídeo, né? Vamos falar no geral vídeo. É, tira o que não é necessário para ele ficar um arquivo menor. Quando o player vai ler isso, ele tem que descompactar, voltar a ter um tamanho maior para poder fazer a leitura e, e isso acontece quadro a quadro. Vamos colocar 30 quadros por segundo, então eu tenho 30 imagens sendo descompactadas e compactadas é, descompactadas para serem lidas é, 30 vezes em cada segundo e aí você coloca para rodar um vídeo de 20 minutos é, você começa o, o processador dá uma reclamadinha é, e também eu me aventurei por é, por processamento de áudio né, trabalhando com me aventurei criando um podcast e agora também tô, estou fazendo a edição de áudio para né, o podcast. Esse é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, é, não exige tanto e dá para pôr mais efeitos, é, mas eu acho que fica mais agradável até de falar, porque quando tem o vídeo você está esperando uma interação, está né, esperando ver o, o, a pessoa do outro lado. É... Mas o, o Carlos citou no começo aí quando fala assim, ó, o podcast é a, a, a, o processamento de áudio vai ser um pouco mais tranquilo. É, mas quando o Carlos citou no começo as, é, a, o processamento, né, hoje para você fala, por exemplo, e tem tradutor automático, já traduz, gera o texto e traduz na língua que você quer que ele traduza. É, isso Pode rodar no celular, às vezes na nuvem e tal, mas pode rodar no celular. Mas até chegar nesse ponto de rodar no celular e tá, é, esse conhecimento está representado dentro de um software para celular, para dispositivo móvel, teve muito processamento. Teve muito volume de dados sendo coletados. E eu me arrisco aqui a falar, é, teve muito celular ouvindo coisas sem autorização para gerar dados para a gente chegar hoje e poder utilizar um, um tradutor simultâneo, a um exemplo do que Star Trek previu lá na década de 60. Certo? É, bom, desculpem as brincadeiras, eu acho que é, era mais para descontrair também, e quero ver os comentários agora aí. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Muito bom, Roger. É, é verdade. É, agora vamos passar para o nosso grande amigo Juvenal. Vamos lá, Juvenal, boa noite. Boa noite, me ouvindo. Chegando bem o áudio aí. Boa noite a todos, boa noite a galera aí que está no YouTube, está bombando. Estou vendo que o Carlinhos está pedindo paciência. Né? É isso aí. É, Carlos, primeiro, obrigado pelo convite tá em participar aí desse bate-papo extremamente interessante. É, gostaria de dizer também que é um prazer Conhecê-lo, professor Roger, mesmo que virtualmente Apesar que essa é a única opção que nós temos hoje né? <risos> é, Mas eu é, gostaria que, de dizer que, que é muito bom aí Conhecer colegas da área né, E dividir Esses, esses momentos aí com, com vocês né? Bom, é, eu assim, Gostaria de, de abrir minha fala com, com uma matéria que eu achei Bastante interessante né, e curiosa que foi escrito em 2012, por dois engenheiros da Google, no blog oficial deles. Na época, eles compararam a capacidade de processamento disponível para os engenheiros da NASA, que levaram o primeiro homem à Lua em 1969. Eles fizeram essa comparação com o poder de processamento de CPU e armazenamento e transferência de dados disponíveis naquela época, em 2012. né? Então, de acordo com os dois engenheiros, o computador a bordo do módulo lunar né? Ele executava instruções a uma velocidade de cerca de 40 kHz né? Cerca de 100 mil vezes mais lento que um laptop, mai... laptop topo de linha de 2012 Havia também um computador semelhante, só que é... ficava embutido no foguete né? Só que ele funcionava em tempo real é... E a NASA naquela época também tinha acesso aos melhores computadores é... IBM da época, né? É, cada um cerca de 250 vezes mais rápido que o que ficava no módulo lunar. Ambas estavam rodando um sistema reativo, embarcado, calculando é, dados de decolagem, órbita, monitorando dados biomé, é, biométricos durante a missão e realizando inúmeros outros cálculos. Comparando com o que o Google já fazia em 2012, em termos de processamento, eles descobriram que era necessário aproximadamente a mesma quantidade de computação para atender a consulta no mecanismo de busca do que a computação realizada tanto em voo quanto solo para atender o programa Apolo inteiro. Né? Ou seja, quando o usuário dispara uma única consulta na, na, na caixa de buscas do Google, ou mesmo quando ele inicia uma busca de os termos pelo smartphone, ele movimenta o mesmo poder de processamento, movimentava, né? É, o mesmo poder de processamento, aliás, o mesmo, mesmo poder de dados, que foi usado para enviar o Neil Armstrong e os 11 astronautas à Lua. E os engenheiros relatavam ainda que isso é, não valia apenas para os voos reais, mas sim para toda a computação é, que foi feita ao longo do, do planejamento e da execução dos 11 anos do programa Apollo, né? Que teve aí 17, 17 missões realizadas. Esse pequeno exemplo, dá uma, uma, uma noção clara do quanto que a computação progrediu nesse período, né? Isso comparado com a matéria de 2012, comparado até aquele momento, né? Essa história, assim, é um exemplo hein, que demonstra uma série de coisas bacanas que, que aconteceram e continua acontecendo até hoje quando se fala de evolução da, da computação. Né? Mas já houve um dia que a preocupação era só contar, né, Carlos? <risos> só calcular. É... E aí, assim, para compreendermos o mundo, nós percebemos que devíamos contar as coisas, né? Mas o controle sobre a quantidade não era suficiente. Então, vimos que era preciso guardar, né, é... Guardar essas informações, sobretudo entender padrões, entender suas particularidades é, Porém, esse mundo que, que ansiávamos quantificar foi ficando cada vez mais complexo né? E a evolução, é, a complexidade se deu por conta da evolução social, evolução econômica, bélica né? E é, isso fez com que as, as velhas maneiras de calcular já não fossem mais é, suficientes Aí várias outras maneiras foram surgindo é, todas geniais ao seu tempo, até criamos máquinas grandes, né, em escala predial, cheias de válvulas e, e pessoas operando, até alcançarmos a possibilidade de reduzir essas máquinas, né, é, perceberam que, assim, isso tudo é uma contextualização, né, histórica, e eu gosto bastante disso, é, e hoje nós temos objetos bem menores, mais eficientes, né, é, que cabem no nosso bolso, que, que que estão aí nos nossos veículos, nos nossos eletrodomésticos, nossas casas, enfim. Né? Nos dias de hoje, certamente um smartphone tem milhares de vezes é, a mais de capacidade do que o, o mais é, o mais moderno computador do passado. né é, Enfim, e, efetivamente nós temos vários episódios que ao longo da história da evolução da tecnologia merecem um grande destaque. né Mas assim, é, tem um, um destaque que eu acho bastante legal de fazer, né que chamar a atenção aqui para um que foi importante para a evolução do computador, é, que foi a evolução é, exponencial, né, dos, dos componentes eletrônicos. Né, de a, a, a, essa palavra é difícil de falar, me ajuda ajude, mini atualização, né, uma coisa assim. E com isso destaca-se o processo de fabricação, né, dos, do principal componente desses, desses circuitos eletrônicos que é o transistor, né. Então, o, o, e hoje o curioso foi buscar essa informação aí. Né, nós temos já lançamentos é, de processadores aí Que chegam na casa de quantos transistores? Alguém sabe? Deixa eu aqui pegar a notação aqui Alguém faz ideia? Galera do YouTube? Faz ideia, Carlos? Não faço ideia 9 bilhões de transistores <risos> Só para você ter uma, uma, uma breve noção né? é, Será que isso é muito pouco, hein? Será que o pessoal acha que isso é muito pouco? Bastante coisa, né? Não vou dizer de qual processador quer para não puxar a sardinha Mas acho que o Carlos já sabe Isso, professor, isso, processador, né? De, de, é, de CPU, não GPU, né? É, de CPU. GPU você pode ter até mais do que isso. Hein? Exatamente. É... Quer falar, Carlos, pode falar, não pode interrompendo não tem problema não. Vamos fazendo esse bate-polo. Não, é apenas dando um sinal aqui para o Roger, né, é, quando a gente fala em, em GPU, aí a conversa começa a ficar apelativa. É, é brutalidade, né. Bom, enfim, os transistores, né, são, para fazer só uma, uma rápida recordação aí, né, são as unidades mais básicas da eletrônica, né, eles são semicondutores com, com duas funções principais, que amplificar a corrente elétrica, né, como, como acontece nos, nos microfones, ou funcionar como interruptor, né, barrando e liberando a passagem da corrente. Aí, com a evolução do processo de fabricação, foi possível diminuir os componentes eletrônicos e, consequentemente, aumentar o poder de processamento, colocando mais transistores em um determinado espaço. Né. Hoje é possível que um circuito eletrônico de milímetros quadrados forneça uma quantidade de processamento bem grande. Ou seja, a evolução da tecnologia nos deu o né, um maior poder computacional, permitindo colocar cada vez mais dispositivos eletrônicos em espaços menores, né. E aí, com a chegada de tecnologias baseadas em microprocessadores, e, é, e com microprocessadores com, com múltiplos núcleos, né, conhecidos como multicore, e, e com mu, mu, muitos núcleos integrados, né, os manicore, fez de 2003 um marco importante aí para o pro processamento de alto desempenho, né. A estratégia do multicore do manicore, né, envolve aí a coleção... É, envolve uma coleção homogênea de processadores de uso geral em um único chip. Né? Ao mesmo tempo, os fabricantes vão buscando aí outras outra op outras opções né, de, de desenvolvimento, que é um chip com múltiplos processadores né, de uso geral, adicionado aí das unidades de, de, de processamento gráfico, que já é mais a, só para ele, né, Carlos, os famosos GPUs, que é um core desenvolvido para desempenhar aí é, operações paralelas em, em dados gráficos, né. Então, uma vez que essas GPUs desempenham operações paralelas e múltiplos conjuntos de dados, elas estão cada vez, é, sendo cada vez mais usadas, né, é, como processadores vetoriais, aí para uma variedade é, de aplicações que requer computações repetitivas. E aí hoje nós estamos falando de computadores, né, que nos, nos auxiliam a tomar decisões muito rapidamente, como vocês, é, você colocou, vocês dois colocaram, né, é, em situações extremas, né? E, e tem assim alguns exemplos, né? Situações ambientais, né? Abalos sísmicos é, e situações menos extremas, mais do cotidiano, como, como previsões do tempo, né? E o legal é assim, é saber que numa situação que eu acho que é uma situação extrema também, nós temos muitos modelos sendo desenvolvidos, né? E rodando em supercomputadores para ajudar no combate ao coronavírus. Uma série de, de, de projetos, e trabalhos aí que estão usando Dessa tecnologia também para conseguir aí fazer testes assim, que são imensos mesmo, né? Que eu, não é só assim, quem é da área vai saber explicar melhor, óbvio, né? Ele pega partes do, do, do vírus e vai, vai testando, né? É, é, compostos, né? Que, o, e e para saber como é que aqueles compostos reagem com parte desses vírus, especialmente com parte da, da proteína do vírus, que é o que realmente eles tentam é, anular, né? E os avanços não param. Né? E aí, assim, apenas para fechar aí essa, essa fala, nós tivemos aí recentemente lançamentos de processadores, né? É, são monstros de, de processamento que apareceram aí, que podem chegar a quase 9 bilhões de transistores, como eu adiantei, né? Como eu vou ter que entregar o A13, Bionic, da, da Apple, né? possuindo aí seis, se eu não tiver enganado, seis núcleos de processamento, é, divididos em... em em dupla, uma dupla de alta performance e os outros para trabalhos menos intensivos né? Justamente para economizar mais energia é, E segundo o que dizem, ele consegue realizar aí mais de um trilhão de operações por segundo né? então, E aí tem, né, para não deixar de lado, tem a Qualcomm né, Que está aí com o Snapdragon Eu Já não sei agora se o último é o 855 Tem o um 855 Plus e acho que tem um 865 também, né? Tem coisa assim e aí ele já vem com um Cortex-A76 de 2.8 GHz, que é o mais parrudão, né? E está prometendo né, fazer captura de vídeo em 4K com HDR e o modo retrato ativo ao vivo, né? Então imagina que bagaça vai ser essa com esse tipo de processador, né? É, e assim, a propaganda deles é que já são preparados para o 5G, né? O 5G é que vai revolucionar muita coisa aí para a gente, né? E aí, detalhes mais, mais assim, é, é, de coisas, questões técnicas também, o um avanço aí na, na construção, né, já são os dois, já são casos de, de processadores de 7 nanômetros, né, é, isso é um, um absurdo, né, o tamanho disso já, e já trazendo encapsulado, inclusive, até um detalhe importante para falar com o pro professor Roger aí, né, não sei, talvez eu até já saiba disso, é, ou conheça dados mais específicos, eu não conheço, mas já vem encapsulado recursos para inteligência artificial e detecção de realidade aumentada. Né? Não sei se isso é novidade dessa dessa família de processadores, mas isso aí é uma coisa bem interessante. Enfim, cenário é um cenário aí que foi que tá, tá, já existe para nós aí que vai, vai nos levar a uma série de possibilidades. É isso. muito bom juvenal é, é isso mesmo é muito legal essa, essa novidade essas novidades o, essa integração né cada vez mais né, a miniaturização e, e, e embarcar nessas né, novidades aí agora e meio que também um pouco de mercado né colocar o nome de inteligência artificial né na televisão inteligência artificial no, no celular inteligência artificial no, no, né? no ar condicionado acondicionado, é né? Não sei onde, eu não sei onde está, mas tá na propaganda parece. É, é muito mais mercado, né, do que o, a IA de Exatamente. fato, né? Como a gente é, conhece ou os especialistas na, da, da área conhecem, né? É, lendo aqui um pouco dos comentários aqui do, do pessoal, o pessoal tem falado aqui um pouco sobre, sobre a, com a miniaturização, mini né, desses notebooks. O professor Carlinho, um abraço, é, falando aqui que o novo notebook da, da Dell, né? Ele, ele já vem, não vem nem com entrada USB, né? Já vem com o um padrão é, USB-C e o Max aqui confirmou ali o Thunderbolt, né? Que é o que também que é o padrão também utilizado pelos dispositivos da, da Apple, né? É, nesse sentido, vem, o, vem uma recordação bem atual, né? Que aconteceu agora na, no evento da Apple que é a mudança, né, de, de microprocessador. Né? Eles saíram dos processadores Intel, né, e agora eles passam a ter, entre aspas, né, os próprios processadores, né. É, isso é uma coisa que o Steve Jobs, né, sempre defendeu, né. É, a empresa detém de os direitos e o controle, na verdade, né, de ponta a ponta, né, desde o hardware até o software. O software eles vêm vem fazendo, né. O hardware eles fizeram em alguns momentos tiveram alguns problemas é, resolveram depois né uma parceria bacana com a Intel que funcionou até é, até agora 2020 né, onde eles anunciaram aí que vai fazer essa mudança é, muita coisa pode se esperar disso né e aí eu vou abrir para o Roger e para o Jovenal comentar sobre isso é eu acho que uma delas para poder colocar um pouco de lenha na fogueira né, eu sou, como o pessoal que já me conhece sabe que eu uso o Linux é, Desde 97, depois naquela coisa de servidores E depois desde 2000, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana é, E a gente, por usar o Linux e, e ter um pouco de, daquela filosofia de software livre né, Código aberto, mercado aberto, inclusive para hardware, hardware, né? É, e quando a gente tem É lógico que a gente sempre observa de longe né, Os produtos de uma De uma Apple, por exemplo Que sempre, para nós brasileiros Principalmente, né, é muito caro Mas uma coisa que as pessoas Que têm, sempre comentam E sempre descrevem Que é essa tal, dessa integração né, Que funciona muito bem Que é, é difícil O sistema operacional conhece muito bem O hardware Que ele está rodando em cima o hardware, ele atende exatamente aquilo que o software precisa, quando precisa. É, e em Linux, a gente, quando, quando é, precisa de fazer isso, consegue também, né? Mas sempre é muito trabalhoso, né? A gente tem que, às vezes, perder um pouco de cabelo ali para botar algumas coisinhas para funcionar, mas funciona e funciona muito bem. É, como, que, como que vocês... É, vem essa situação A mudança da, da, da Apple de processador Saindo de um Intel Indo agora para os processadores da, da, da família Que já estão implementados Nos smartphones Nos iPads O que, que vocês acham que vem por aí? Roger primeiro É... Eu acho que a gente tem que lembrar que essa é a, é a, ela está saindo do Intel, mas ela entrou no Intel, né? Ela fabricava PowerPC, que era, era uma aliança né, entre Apple, IBM e Motorola. Fabricava o PowerPC, era um processador específico para a Apple, certo? Então, ela conhecia muito bem o hardware, ela ditava regras do hardware e o software dela era desenvolvido em cima disso. Quando foi para o Intel... Ah, o mercado entrou em alvoroço, né, falou, agora vai virar um novo Windows, né, e não, e também tinha outra notícia, né, agora dá para instalar o Windows no Mac, falei, quem, quem gostaria de fazer isso, né, mas, mas podia, eu fiz isso, eu instalei o Windows no Mac, é, e ele funcionava muito bem, ele funciona melhor do Mac. Olha professor Horst, o senhor pode ir embora, se o senhor quiser, tá? Para fazer vou bloquear, vou bloquear esqueço tudo. Esqueça o que eu disse no começo, por favor. É, é, é. Mas, é, na época, eu estava fazendo mestrado e eu tive que trabalhar com os equipamentos de umas câmeras, aí tinha um SD, câmera térmica, tinha um SDK específico, só rodava no, no Windows. E, mas, assim, eu instalei o Windows no Mac para testar mesmo, porque a galera falou que ficava melhor e eu queria ver, né? E, realmente, agora sai do, do, do Intel e volta para um, pra um é, hardware mais específico. O que, que é legal nisso? É legal que você consegue desenvolver o um software específico para aquele, aquele hardware, né? É diferente de você pegar um iPhone e pegar um Android. Você tem Android. Bam, bam, bam, os primeira linha e tal, que eles vão um celular com Android que vai funcionar belezinha, mas aí ele tem, você paga muito para isso, porque eles têm uma, é, é, não é um sistema operacional desses é, celular Android mais, mais xing-ling, que você vai, é, não, não importa qual é o processo, certo? É, mas, assim, saindo do, do Intel e indo para um, uma outra linha de processadores, onde eles têm o domínio do, do desenvolvimento, para mim, não vai mudar nada. Certo? A única coisa que vai mudar é que no, provavelmente não vai dar para instalar o Windows no Mac. Né? Por quê? É, não é porque vai para uma... Quando, foi, quando saiu do PowerPC e foi para o Intel, é, mas não foi para o Intel qualquer Intel. Era o Intel de uma, de uma, de uma, é, de uma linha muito específica, porque para quem desenvolve para celular, por exemplo, dispositivos móveis, quem vai resolver, é, desenvolver para iOS, ele tem tamanho de tela, processamento, tudo mais, muito mais conhecido, que é tudo muito mais limitado. Agora, quem desenvolve para Android é o um inferno. Porque é, tamanho de tela, poder de processamento, aí você tem que jogar lá que é o seu aplicativo. Não pode usar os recursos do último Android, porque você vai limitar muito o seu público e que você quer vender, então você coloca é, versões mais antigas. É, então, assim, o Linux, ele faz muito bem, certo? Mas é porque ele tem o mundo inteiro desenvolvendo, criando driver. É, você tem... É uma, uma, uma, uma Apple que faz as coisas para um hardware conhecido, ah, o Windows que paga muito caro para, para as empresas largarem drive para ela e genérico para outros, certo? E aí o Linux tem o, mundo, o restante do mundo inteiro fazendo engenharia reversa para criar é, drive que funciona. Então, assim, para mim, não vai mudar muita coisa, não. Nessa, não sei, é a minha opinião, né? Eu acho que não muda nada. É, algumas coisas que eu, que eu vi, assim, não, não foram muitas, né? Ela está buscando uma integração com os demais produtos que ela, que ela tem, principalmente os móveis, né? É, conversar computadores com, com, com os dispositivos móveis, está é, buscando alternativas que vão permitir que ela é, é, agregue mais recursos ao processador, né, é, mas, assim, eu também não vou me arriscar a dizer, por onde, para onde isso vai, não, né, Nem sei. eu acho que é, é, muito, é muito, é demais, né, mas, com certeza, alguma, alguma, alguma coisa muito boa, eles devem ter visto aí né? nessa mudança para o ar, né. Acho que a, talvez a liberdade de construir algo mais, mais, mais Apple mesmo, né? Fugir de, de arquiteturas é, que, que impeçam isso, acho que seria a principal razão. Além de questões de, de, de é, vamos dizer, consumir menos energia, né? De, de, de ter menos dissipação de calor, aquela coisa da arquitetura mesmo, né? A questão de mercado, assim, eu já eu não vou me atrever é, muito. E, e uma, uma empresa como a Apple, ela só consegue fazer isso porque é a Apple. Não é uhum. qualquer empresa que consegue se dar o luxo de poder escolher só rodar num hardware específico e ditar a regra daquele hardware. Uhum. Porque isso vai ficar muito caro. Então, provavelmente, os, os nossos Apples vão ser mais caros. Sim, isso é certeza. É, certeza que vai aumentar o custo. Quando ela foi pro, Eu consegui comprar o um Apple quando ela foi para o Intel. Que daí ficou barato. Hoje não, porque o dólar está muito caro, né? Mas na época eu consegui ter um, Mac, um MacBook. É, então, é, tem essa coisa. Uhum. Mas eu não te perdoo para a história do Windows, não, tá? Isso aí é. <risos> Foi divertido. Mas eu rodava é. ele por dentro. Ele estava instalado fisicamente, mas eu rodava ele pela, pela VMware. Que a ah, tá. versão paga da VMware ainda ela startava uma instalação de Dual Boot do disco sem rodar virtualizado, né? Ela puxava a instalação Sim. física. Mas é aí só. continuava sendo Windows, né? Não. não, não é realmente não ter perdão, né? É. <risos> Bom, é, bacana, né? É, é lógico, é muito, é muito novo ainda, né? É bem recente o que a, que a Apple anunciou. É, então, os rumores aí são, são os mais variados, que claro que ela justificou também, né, o que, que era por esses motivos que o, que o Juvenal, o professor Juvenal, ó, é, elencou aí alguns. E, e claro que nós, como é, amantes da tecnologia, a gente vai esperar para ver como que vai ser essa, essa transição, né, da toda poderosa Apple. Bom, é, nesse, nessa direção de, de falar sobre esses processadores, o professor Roger apresentou, é, pontuou bem, bem claramente ali algumas demandas né, de inteligência artificial, falou um pouco sobre classificadores, falou sobre algumas etapas é, da aplicação de IA que requer, né, poder de processamento, é, principalmente na etapa de, de treinamento, né, quando se tem muitos dados, né, a gente falou um pouco ainda sobre uma tecnologia aí que hoje é a principal tecnologia utilizada em inteligência artificial e aí quando é, faz a aplicação de uma grande variedade de modelos de inteligência artificial e machine learning para poder é, ser aplicados a uma grande quantidade de dados, né, que é o, o deep learning. Né, e aí direcionamos isso para falar um pouquinho, né, a gente não chegou a, a detalhar, mas... Citamos aí a tal das, das GPUs, né? E aí o, o domínio de mercado é, pode-se dizer, absoluto, né? Da, da NVIDIA. Os supercomputadores que são construídos atualmente, todos eles, os, os, os top tem, são, são na sua quase totalidade ali, é 80, sempre tem 70, 80% dos processadores é, em GPUs, né? Não as GPUs que vocês, que a gente às vezes. Pensa, né, quando fala, ah, eu comprei um, um notebook com uma GPU. Ah, tá, aquela GPU ali é a GPU que ela é específica para processamento gráfico, né? Embora, né, a gente, quando tem um, um computador desse, a gente consegue fazer programação para usar aquelas GPUs para uso geral, né? Mas o que a gente está falando aqui são as placas com aqueles processadores específicos, né, para processamento de uso geral, que aí demanda de uma grande capacidade de processamento, né, uma grande quantidade de cores, bastante memória e todos eles conectados, espetados ali, né, no mesmo, no mesma mesma placa ali para formar aqueles aqueles supercomputadores, né? É, eu ia entrar nesses nesses assuntos agora para falar um Oi. Carlos, só só fazer um comentário. É, em 2011 ou 2012, mais ou menos, eu conheci o... o hoje é o maior é, laboratório da NVIDIA na América Latina, que é lá na Universidade Federal Fluminense. Aí eu conheci um cluster de GPU, que era pequeno, não tinha muitas placas, né? A GPU não era... não, não estava não tão famosa ainda, né? Mas é, o que me assustou na época foi que era um... É, era um computador, só tinha placa de vídeo e não tinha saída de vídeo. Não é? Porque é o objetivo não era esse, não dava vídeo. É, o objetivo era fazer processamento é, específico de GPU, né? É, menos transferência de dados e mais processamento ponto, de, de cálculo matemático. Né? Pois é. É, eu ia trazer a, a conversa agora para essa área, né, de mostrar algumas aplicações de previsão do tempo, essas combinações aí químicas que são é, realizadas por supercomputadores a fim de, de encontrar algumas vacinas, né, algumas combinações para reagentes, para combater, por exemplo, né, essa pandemia, né, o, o coronavírus, é, mostrar algumas simulações para que é utilizado na indústria automobilística, na indústria, na indústria aeronáutica né, Que são projetados Primeiro o um modelo computacional É realizado toda a simulação Em computadores de grande desempenho né, Um grande poder de desempenho E só depois de fazer todas essas simulações É que de fato né, os protótipos são, são construídos, são gerados Para poder fazer os testes finais né? Mas isso tudo é para dizer Que todas essas é, Essas abordagens Essas aplicações, melhor dizendo é, envolve aí Cálculo, propriedades Da física né? é, Matemática né? Eu não consigo chegar nesse ponto Se eu não entender de lógica, de programação é, já, é, já, já é algo que a gente precisa é, Inserir A programação Paralela lá nos primeiros Semestres, porque é uma outra forma é Completamente diferente De aprender a programar né? A lógica a, é diferente né? a, a NVIDIA ajuda centros de centros, universidades, centros de ensino é, Instituições de ensino a, a montar seus laboratórios pra, com esse propósito né? É claro que tem os requisitos e tal é, Então, mas para comentar que isso é uma atualidade né? Isso é uma novidade é, E é uma novidade que a gente tem no bolso né? Muitos celulares têm aí a GPU integrada ali nos processadores é, muitas vezes, alguns desses sistemas operacionais Como vocês já comentaram Não usa né, esse poder de processamento Que está ali no bolso né? O cara que está desenvolvendo Ele tem tantas coisas para se preocupar Quando ele desenvolve, por exemplo, o Android Como foi o exemplo que o professor Roger citou Para ele se preocupar que ele não vai direcionar ali, Às vezes, muito esforço de processamento Para usar melhor o hardware Porque ele não sabe qual hardware que vai estar tá disponível para a aplicação dele é, então são são são vários são várias linhas né com várias bases de conhecimento que a gente precisa direcionar fora aquelas que, que o Roger o professor Roger comentou no início falando sobre psicologia né a, a parte de, da área de letras né que tem aquela programação neurolinguística né já tem aplicações hoje aí que de IA que constrói textos sozinhos, que identificam os autores dos textos sozinhos, né, inclusive a, a última que a gente coment, é, compartilhou no grupo do, dos alunos aqui do WhatsApp, é uma IA que consegue já programar, né, desenvolver lá o código, algumas partes de um código com base no modelo que o, que o interessado coloca ali, ele vai lá e programa sozinho, né, então assim, isso tudo... Isso tudo só é possível porque a capacidade de processamento vem aumentando. E não é capacidade de processamento singular, específica, local. Né? Porque essas aplicações não usam um computador. né? Elas usam vários supercomputadores. Muitas vezes, né, usam o poder de processamento distribuído. Né? Às vezes, eu estou aqui em casa e o meu processador está trabalhando para uma aplicação que está distribuída aí, no mundo inteiro. Eu estou ajudando a treiná-la, né? Quando a gente participa dessas promoções aí do Facebook, marca lá o que aconteceu alguns anos atrás. Quando eu, é, você daqui 10 anos, 20 anos, essas coisas, né? A uhum. gente faz. De... <risos> para abrir para vocês fazer uma, mais um comentário, eu vou lançar aqui uma, uma brincadeira aqui com o pessoal enquanto isso, eu vou compartilhar é, a janela com as respostas. Tá pessoal, vamos fazer uma brincadeira aí. Na opinião de vocês, qual é a parte mais importante de um computador? Eu vou compartilhar o link, você responde lá e eu vou colocar aqui na tela as respostas para a gente ir acompanhando como é que, que, vai, que vai evoluir isso daí. Agora eu abro para vocês. Vamos lá, Roger Juvenal. Bom, inclusive, no que você estava falando agora há pouco, né, existe até um dos projetos em relação ao Covid, que você pode participar cedendo um tempo de processamento da sua máquina. Né? Você pode, você participa, se inscreve lá e você pode definir até o horário que você autoriza com que eles usem, né? ou fica assim, aleatório. Né? Isso eu achei bacana. E outra coisa que me veio em mente também, quando o professor Horst estava ainda lembrando da lambança do Windows no momento, é? lembrei que tem algum, a Unicamp e o CPTEC já usaram o PlayStation 3 como cluster para trabalhar com, com biomedicina. Né? Aliás, é, em é, é, bio, bioinformática, em um curso de bioinformática, né? E para trabalhar com cálculos aí, por quê? Porque é mais barato, né? É mais viável você ter 12 PlayStations. É, do que comprar os computadores mesmo, isso achei bastante eu, interessante. Eu acho, eu acho que eles é, mudaram isso, no Playstation 3 ainda era, não lembro se no 2, mas no 3 foi um, um boom de vários institutos de pesquisa, né? é, laboratórios de pesquisa comprando o e... Playstation para montar cluster, Sim. aí é, a... A Sony deve ter percebido a besteira que ela estava fazendo e ela bloqueou isso e começou a vender em específico, pagando, cobrando mais caro, né? Uh, joy. É. Eu gostaria de comentar sobre os jogos. Eu não conheço boa parte daquela brincadeira que eu fiz no começo, mas eu... eu, eu a minha esposa passou por aqui e ela falou assim, tira essa barba, ninguém te leva a sério com essa, com essa barba. Eu falei, eu acho que não leva mesmo não, porque colocar um Pac-Man, é, faltou o Pong aqui para dizer de jogos pesados, né, para rodar no computador. <risos>